Materiais necessários Impressões dos modelos de aminoácidos utilizados Cola branca escolar e comum em grande quantidade Pincel macio para espalhar a cola Tesoura simples para recortar papel Furador de papel simples ou duplo Substituível também por agulha grossa. Grampeador comum que feche o grampo na parte de trás. Dois tipos de tecido. Preferencialmente, com textura e coloração distintas. Papel adesivo transparente, conhecido como papel contact. Velcro completo com as suas duas porções. Fio de cobre flexível ou similar, que apresente alta maleabilidade, entretanto mantenha a posição quando moldado. Produzindo o um material. Primeiramente, pegue as folhas com os modelos de aminoácidos e recorte-os. Repetindo o procedimento para todos os demais. É importante não individualizar os aminoácidos, mantendo-os nos grupos de solubilidade. Para uma maior proteção e durabilidade dos modelos, utilize papel adesivo transparente. Após remover o mesmo da folha de proteção, vá colando os conjuntos de aminoácidos, com a face impressa virada para o lado adesivo do papel e, com o auxílio das mãos, esfregue levemente o verso, de forma a garantir uma perfeita aderência. Separe os conjuntos colados, deixando o mínimo de papel adesivo não aderido, para facilitar a posterior manipulação. Recorte retalho dos tecidos, um tipo para os aminoácidos hidrofóbicos e outro para os aminoácidos hidrofílicos. Agora, vire para cima a face não impressa dos modelos. E, com o auxílio de um pincel, aplique e espalhe uma quantidade generosa de cola branca escolar. É importante que todo o papel fique recoberto com uma camada homogênea de cola. Coloque o tecido de forma a cobrir totalmente o verso do papel com cola, e pressione com as mãos de forma a garantir uma perfeita aderência. Posteriormente, aplique uma camada extra de cola sobre o tecido e espalhe com o auxílio do pincel. Repita todo o procedimento para os dois tipos de tecido. Após aguardar algumas horas para a secagem da cola, recorte os aminoácidos de forma a individualizar cada um deles. Com o auxílio do furador de papel, faça dois orifícios, um em cada lado do aminoácido, para permitir a ligação entre eles. Recorte a tira do velcro em pequenos quadrados de tamanho similar. Separe as faces do velcro e eleja uma para os aminoácidos positivos e outra para os negativos. Utilizando o grampeador, fixe o respectivo velcro sobre a indicação de carga no aminoácido. Repita o mesmo procedimento para todos, respeitando sempre a escolha do velcro para cada tipo de carga. Ao fim, será possível unir aminoácidos de cargas opostas, simbolizando pontes salinas. Transpasse o fio flexível pelos orifícios disponíveis nos aminoácidos, formando o peptídeo. A utilização de um fio flexível de 1,5 mm² de seção circular, como indicado, permite maleabilidade para a construção da estrutura tridimensional da proteína.